E aí clã, Sheldon aqui de novo! Hoje a gente está voltando com Death Store: Ação, Aventura e RPG de ação para PC e Xbox, talvez mais pra frente para outros consoles. A gente está fazendo a gameplay completa e hoje a gente vai atrás de uma alma, parece algo assim. Muito bem, no último episódio a gente iniciou nossa jornada. Né? A gente é esse curvo, é um surfador de almas. A nossa alma principal foi roubada e a gente está preso a essa história Agora a gente tem que ajudar um corvão a ceifar três grandes almas E hoje a gente come vai começar a jornada Para ceifar a primeira delas A gente já foi para o lado errado Muito bem, agora a gente está indo para o lado certo Onde a gente esbarrou aí no primeiro chefe, grande chefe desse jogo A gente vai até a entrada Onde a gente vai Tentar ceifar a primeira grande alma Ajudando o Corvo Que nos roubou Esse jogo aqui É do mesmo criador de Titan Souls às vezes você tem a impressão Que você está jogando Titan Souls Não é tão difícil quanto Titan Souls Mas ainda assim É bastante desafiador As pessoas que gostam de Zelda Vão curtir muito isso Altamente recomendado Esse jogo Joguei aí muitas e muitas horas Umas 20 horas pra terminar Chegamos aqui à entrada da onde a gente tem que ir Tipo uma Uma igrejinha Não sei Muito bem a gente Vai tentar ser o mais objetivo possível Todas as Grandes almas são divididas Em quatro áreas Quatro a cinco áreas E a gente já fez bobagem Queria que ter Acionado uma alavanca ali em cima tá vendo? Vou voltar Tudo que tiver muito difícil Muito, muito complicado ou Com a sensação de que falta algum elemento Significa que falta mesmo É possível que você tenha que revisitar A área que você está depois Então Sempre se deparar com algo muito esquisito não precisa ficar caçando, o que fazer é Sempre para um outro momento, todas as áreas são, vão ser revisitadas posteriormente tem Cada área tem muitos segredos Tem muita coisa para ser coletada, muitos upgrades, muitos itens Por isso que a gente vai fazer o simples tá bem? Já vai aparecer o nome do lugar que a gente está Ou não A gente é um coroinho bastante simpático Eu gosto do personagem, acho bonitinho Nessa parte aqui, a gente vai usar bastante o arco Para acionar esses... Acionar esses mecanismos Mansão da Bruxa das Urnas, é isso das urnas eletrônicas a gente vai chegar até entrar em contato com a urna tá vendo, aqui é um exemplo que eu falei tem tipo uma parede meio esquisita e ela é inquebrável no momento não adianta tentar quebrar não adianta a gente encontra essas fechaduras elas estão dando acesso ao que? a parte lá aquela camada onde você conversa com os corvos Consegue fazer o upgrade, sabe? Então tudo relacionado à, à bruxa das urnas vai ficar nesse pedaço Pode navegar depois A gente vai chegar a navegar um pouquinho hoje nessa parte Muito bem, vamos correr Falar aqui com um menininho, um homem de cabeça de... Olá camarada bicudo, não é muito comum ver alguém com você por essas ilhas Imagino que esteja aqui atrás de uma alma, não a minha espero de todo modo, creio que nossos caminhos se cruzarão no momento oportuno. Talvez não tenha notado, mas fui amaldiçoado com uma mazela pobre de mim. Não me julgue pelo formato da minha cabeça, mas pelo sabor delicioso da sopa dentro dela. <risos> bom caldo do nome dele. <risos> Onde estão os meus modos? Muito prazer em conhecê-lo, bicudo. <risos> Aparentemente, minha jornada chegou um impasse. Não consegui esperar os obstáculos à frente e estrancar os portões de ferro. Se puder me ajudar a seguir em frente, estou levando uma. Podemos avançar juntos. E é isso que a gente fará, primeiro vamos à esquerda, você tem a esquerda e a direita, à esquerda você vai resolver puzzles e à direita você vai enfrentar áreas com inimigos diversos. Não que aqui você não vai enfrentar inimigos, né? Tem arqueiros... A gente vai ignorar por completo eles. Abre a primeira porta. É possível ignorar o máximo que der, mas eles, os inimigos vão te perseguindo, tá? Então, os inimigos que são mais, tem mais agilidade são um perigo. Eles vão te perseguir para sempre. Os magos, Os magos são inferno Vamos dar o um ataque carregado nele Pra agilizar aí A brincadeira a gente Já tomou dano Não precisa ficar muito preocupado Com dano Desde que se tenha sementes Vai dar tudo certo a gente quebrou uma parede Se você encontrar paredes como essa com explosivos perto é possível avançar O contrário não é então, Pronto Aperto todo um pedaço Esses trechos aqui cheio de coisas é sempre bom se encontrar sementes, coletar e você nesse momento só vai implantar elas em vasos próximos a áreas difíceis, porque elas são escassas no começo. Elas servem para gerar uma florzinha e essa florzinha recarrega a sua vida uma vez. Vamos lá, vamos lá! Tem que correr, o vídeo vai ser longo. A gente pretende ler as coisas que são que estão escritas, coisas que não é do nosso feitiço, mas vamos tentar. Mesmo que de uma forma meio errada, não tem problema. Hum, nada bom, nada bom. A gente vai plantar aquela semente aqui. Já vamos lá. Nesse momento, aqui já não é puzzle, é mais áreas com inimigos, todos devem ser derrotados. Alguns projéteis são revidáveis o do mago Outro já não Mais um pedaço aberto Então vamos revidar o do mago Explodiram um negócio ali Vai bem, Aqui a gente já conclui, mais um pedacinho. E tá tudo feito, viu, tá tudo feito. Agora podemos seguir em frente, fiel companheiro, mas primeiro precisamos um uma pausa, venha sente-se comigo. Começou mencionei, quando nos encontramos, minha aparência não foi sempre de um tecido de cozinha. Essa maldição estranha foi lançada sobre mim pela senhora que reside na mansão além dos jardins fultuosos. Imagino que esteja aqui por causa dela, não? A alma dela deve ser fultuosa e madura para se devido à extensão sobrenatural de sua longevidade. Não desejo mais nada, senão confrontar a velha bruxa de novo e solicitar que desfaça o encantamento cerâmico e devolva meu charme de sempre. Eu era colírio para os olhos, sabe? Ali era um bonitão. Vai uma... Vai uma sopa, melhor não, né? Não que seja, vamos avançar mais uma vez. Feito. Vieram um colírio para os olhos. Aqui a gente é apresentado a mais um tipo de, de vaso. Né? Você tem os vasos explosivos, os vasos de projéteis, e os vasos comuns. Tem esse puzzle que me entregou por muitas horas E não é o momento de fazê-lo Ele é mais pra frente Bem mais pra frente A gente pode ignorar tudo Só avançar até chegar ao portão O bom de vir pela esquerda Que você evita os inimigos Saudações amigo, eu seria uma ótima estátua, não? Ha! Certo Bem, aqui estamos. Seja difícil, parece bem zero tranquilo, assim, ainda assim não vá vacilar perigos ocultos nos aguardam. Agora vamos saltar do penhasco de aventura direto ao fio da fera, juntos. Vamos lá. Agora é uma parte mais enjoadinha. Vai em frente, eu guardo a porta, certo? Tem esses vasos agora que abrem as portas. Né? Aqui a gente tem mais um save, é importante acionar essas. Esse mecanismo. Aqui a gente precisa de uma chave, mas aqui a gente não precisa. E para avançar a gente precisa derrotar um inimigo que está escondido aqui. Muito fácil, muito simples. Passada de vaso. Aqui também tem um puzzle escondido, mais para frente do jogo a gente aciona ele, por enquanto não. E aqui a gente tem que recuperar chaves e também avançar. A sementinha, sementes a gente vai coletar a gente conseguir encontrar assim mais fácil. Será que está gravando? Tomara que sim! Vamos avançando. Aqui também tem mais um puzzle. Tem que quebrar os vasinhos para abrir a porta. São quatro! O time aqui já decorou mais ou menos onde fica. O último fica bem na frente da porta. As teias de aranha elas queimam. E aqui tem um monte de coisa para ser feita. uma coisa que recarrega as flechas aqui é para os vasos, então tá valendo. A gente tem que ir queimando os vasos até chegar aqui para queimar teia de aranha, conseguir avançar. A área interna da casa é um misto de misto de Puzzles com... Mórias com, com inimigos uh, a gente conseguiu! Muito quase, hein? Muito quase! libertar a alma parece que fomos abandonados aqui, acho que ninguém vai abrir a porta são quatro almas que precisam ser resgatadas para abrir essa porta aí no meio, essa porta no meio vai nos levar a um desafio onde a gente vai obter um poder legal né A, tá aqui a bruxa que a gente tem que sair a alma. Olá, querido, mas que inesperado ver um corvo por essas partes. Quer dizer que o trato foi cancelado? O que traz o um serzinho adorável com você a minha casinha? Ela parece que saiu do filme do estúdio da viagem, viagem de Tihiro, né? A gente pode agir com naturalidade ou ser é a pancada, né? Senão que isso mude alguma coisa. Né? Não muda nada. Concluído esse pedaço, a gente vai plantar uma semente, a gente tem uma chave. Vamos abrir uma das portas. Se eu não me engano essa porta aqui, ela vai nos levar a mais de uma alma. Primeiro vaso quebrado, a gente precisa quebrar quatro. Quatro de um lado, quatro do outro. Vamos pegar mais uma sementinha ali, dando. tá fácil. Tem os vasos que rodam e os vasos que atiram projéteis. Só falta mais um está do outro lado. Não precisa ir tão longe para acertar. Aqui eu acho que dá. A música desse jogo é bem viu Eu vou evitar grandes edições nesse vídeo porque tem muitos detalhes que não podem ser perdidos. Hum, e agora? Ele tem uma teia de aranha. inibindo a nossa... Pronto, agora a gente conseguiu, a gente tem que acionar o dispositivo, isso, a gente vai para um lugar mais legal, que era a escada que estava vedada Ele tem uma alavanca para descer a escada, caso a gente seja derrotado a gente consegue acessar com mais facilidade Nada é perdido, nenhum item é perdido quando a gente é derrotado vai bem e a coisa tá um pouco difícil deu tudo certo deu tudo certo um trauma mas deu certo ela disse que eu viveria para sempre, mas com a cabeça de um vaso, não obrigado. Certo. Todos os bichos que a bruxa. Nossa, nosso. As crianças vizinhos estão querendo participar do vídeo também. Tá Chorando alucinadamente. Olha lá a bruxinha. Ah, minha nossa, a casa está uma bagunça Minhas lindas urtas despedaçadas Quero dizer, não, repare na bagunça, querido Me desculpe, eu não estava esperando visitas Não estava esperando visitas para a gente tem a última chave E como vocês podem ver A semente que a gente plantou aqui lá já Morreu a gente vai fazer o seguinte Faz uma, Vamos revisitar aqui, ó revisitar a porta para mexer reta... o nosso HP e a gente já volta para aí. a vantagem é que além do HP cheio, você salva o jogo e as flores elas nascem novamente olha aí, mais uma tranca quebrada, Porque a gente tem que derrotar 5 inimigos, credo. Todos os inimigos difíceis. A gente pode fazer o seguinte, ó, sobe aqui, ó. Bate em todos uma vez. Botamos uma cinturinha e já sai correndo. Feito, Tudo quebrado. Vamos subir aqui pegar uma semente que está fácil. A gente já fez mais da metade deste vídeo de hoje. A gente tem que acender as. acender os dispositivos. para pegar mais uma chave que a gente... não sei se a gente vai usar agora. Acho que sim eu acho que sim. Aqui tem um vaso que corre e explode, aqui tem uma. Mara cheia de secretos, olha. Tem vasos que você consegue olhar através do reflexo. Demorou para encontrar isso aqui. vendo? Até a porta só aparece no reflexo. A gente pega mais um fragmento que vai aumentar nosso HP ou nossa magia. Nossa magia, nossa magia vermelha. Fragmento de cristal de magia mais 4. último vídeo a gente já coletou dois de. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, só coletamos um o último vídeo. Não tem problema. Espero para a esquerda. A gente está no quarto da bruxa. Eu acho muito bonitinho o barulho. Vale lembrar mais uma vez que uma vez feita a área não precisa ser refeita viu Eu tudo mais ou menos bem tudo mais ou menos certo não vou plantar aqui nada vou direto aqui para os inimigos Costas para os marcos Pronto, já derrotamos um. Vamos atrás do Túdio. Sem muita dificuldade, uma vez que a gente já terminou esse jogo e sabe a tristeza que vem pela frente. Eu estou começando a questionar a autoridade do Nosso Senhor das Portas, mas talvez seja tarde, visto que já morri. É, realmente. Mais, uma, mais um corvo deve ser resgatado, ou um pássaro. Eu acho que é um corvo. Isso aí, agora a gente vai voltar pra cá. A bruxa vai estar aqui. Minha nossa, você não, não foi você que fez essa bagunça toda? Foi? Eu não seria muito hospitaleira com animal qualquer que maltrata minhas crianças. Cuidado por onde anda, ceifador. Só ameaça? Toma! Nossa, quanto tempo nós estamos gravando! A gente volta pro corredor. A gente vai vir até o final do corredor, onde tem a última alma do bom. Aqui esse menininho. Eu tenho as mãos de errar todas as flechas todas, sem exceção. Não tem problema tomar algum dano, não tem problema Olha, já que a gente quebra o vaso E fica meio mal Vamos uma semente aqui É muito importante depois derrotar esse chefe Abrir esse corta caminho Porque é uma área difícil pela frente A gente tem que subir aqui é bem complicada. Abrimos essa porta que tem mais uma semente. Vou ficar mais perto da porta para ver se o mago. Isso. Bom, aqui, se eu não me engano, tem um item, tá vendo, tem esse item aqui, eu não sei se eu deixo todos os itens para fazer num vídeo só, para zerar o jogo, inicialmente não precisa de nenhum item sequer, Assim, sim é a necessidade dos, como eu diria, vamos derrubar isso aqui, derrubar isso aqui. uma necessidade dos poderes tal, mas não dos itens A gente tem que aceder todas essas Tomamos A chance de dar ruim é mais de 50% Derrotamos todos os bichos que estão na claridade. Vamos nos vasos, e vamos seguindo aí com cautela. Olha quantos! isso, sucesso, conseguimos derrotar todos os bichos aqui Abrir uma escadinha aqui, ali que a gente vai depois quando você acende todas as fogueiras mas para resgatar a pomba não é necessário, a pomba <risos> para resgatar o corvo não é necessário tudo aqui faltou para mim, faltou um inimigo, faltaram inimigos porque a porta se fechou como podemos voltar? Resgatados quatro corpos. Tá vendo que o mocinho agiu. O homem cabeça de panela. Já tá ali o bom caldo. Vai conversar com ele de novo. Olha lá, bruxa. Ora, ora, corvinho. Você realmente abusou da minha paciência. Primeiro fez o tolo do meu neto se perder. enchendo a cabeça dele com bobagem sobre maldições. Depois entrou aqui e quebrou todas as minhas lindas urnas. Só estou tentando ajudar as pessoas. Se puder... Se puser as patas no porão haverá consequências, talvez eu precise ter uma palavrinha com seu empregador. Se bem que prefiro não ver aquele maluco de novo. Uma fechadura na cabeça? Muito estranha. Vai embora, curvinho. Aqui, ó. Toma. Toma. Aqui a gente vai subir nessa escadinha e aproveitar que tá aqui, né? Vamos coletar uma dessas esferas. Vale lembrar que isso aí você pode fazer upgrades com elas. Ó, feito. Todos os puzzles da mansão estão concluídos. Todas as trevas estão iluminadas com brilho sobrenatural. Ela se abriu? Ah, se ao menos eu entendesse de portas por completo. Antes de ser grande, Biku, tenho uma coisa a fazer. A velha bruxa dessa casa é minha avó, ela me amaldiçou com esse crânio de cerâmica na tentativa de me tornar imortal, sabe? Ela foi tomada pela tristeza quando meu avô faleceu e tomou para si a missão de manter nossa família viva, para sempre. Apesar dela, as pesquisas dela fizeram acreditar que substituir uma cabeça por uma urna de certa forma retiraria seu nome da lista da morte. Ainda assim eu resisti durante a luta o encantamento dela deve ter dado um pouco errado, como você pode ver. Minha cabeça é uma panela. Bom, Tá, a gente pegou a essência aí conversa Eu só vou sair antes de ir naquela porta Eu vou sair aqui, ó Não, não vou não, não, vou, não. Deixa eu ir pra lá, deixa mais pra frente Deixa o próximo vídeo Cuidado, cefador vivo Abriu a porta e agora a gente... Essa porta nos trans transporta lá Pra área dos corvos e é onde a gente vai coletar o nosso poder, mas é claro que não vai ser fácil, você tem que superar uma área de inimigos, quatro ondas, Tá aí, avareza A gente agora vai enfrentar essas quatro ondas. Talvez o ataque carregado não seja um dos mais fáceis de se desenvolver. aqui os inimigos às vezes estão andando partes que a gente não enxerga. Esta terceira Segundo dano. Terceiro, nossa, na no última a gente vai dar ruim, será? Vamos aguardar. Vou tentar derrotar ele sozinho. Calma, falta tão pouco. Conseguimos. Um só de HP. Temos a frieza aí necessária. É o Corvão. Um presente para um colega corvo para ajudar na sua missão. Vocês vão ver que legal o nosso poder. Vai ajudar a solucionar muitos pãs, vamos acessar muitas áreas antes inacessíveis. Feitiço de fogo obtido, pressione, terto. Ó, vamos usar em algo útil. Vamos descendo aqui. Ó, tá vendo? agora a gente não precisa mais Está usando à toa. Ok Certo Nessas sub-áreas sub que a gente pega os itens tem um pouco historinha Parece ser um diário abandonado no cefador. Fomos incumbidos de desligar uma série de portas na re... abertas na região de recente surto anômalo de energia Esta área já esteve muito ativa antes, quando os membros do comitê ajudavam a bruxa em suas pesquisas a ordem foi cumprida e executada imediatamente, então não sei o certo que aconteceu com os corpos que estavam lá. Morreram. Todas as portas foram seladas por enquanto, enquanto as ordens de trabalho excepcionais na região não foram canceladas anualmente. É muito estranho, mas não recebo suficiente para isso. Acho que é melhor não fazer perguntas. Isso aí. Os corpos foram ordenados a ajudar a bruxa com o prêmio, eles foram mortos. A gente encontra o primeiro item um dos itens interessante esse do jogo, guarda-chuva, ele é uma porcaria, com ele dá para fazer um achievement, também, a gente vem aqui, troca, Ó, você fica paradinho ele abre o guarda-chuva, bonitinho, é bem ruim viu, bom acho que por hoje tá bom, no próximo vídeo a gente pretende abrir as portas restantes e enfrentar a bucha, Pegar mais uns itens, né, Agora que a gente atira fogo. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá like nossos vídeos. A gente joga jogos indie de Metroidvania com e esse é um jogo indie muito parecido com Zelda, viu? Muito mesmo. muito divertido, uma surpresa esse ano. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!